E aí pessoal, beleza aí? Eu aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Então bora lá assistir o vídeo, rapaziada Então calma, porque o meu se cura Pelo que faz o pedal. sabe que eu tô picado como acostuma é Que eu já passei essa pousada sabe que eu chamei você, tá trito Um é um aluno meu, o outro é meu saco de pancada favorito uh, Que é tipo de dupla, então toma essa semele. E eu tive que no terceiro, não pôde vencer, então juntos a ele. Se fazer com a galera é tão fraca que ela me lembra um crocodilo. Por esse motivo eu te aniquilo, saco de pancada e é um saco de vacilo. Que no cabo conseguem fazer nada e por isso, mano, eu assimilo. Sua rima é De vacilo, que ele é da 1kg Eu não entendi, o meu camarada Cê vai perder sua cola e vai voltar no choro Ela cabe em um olho e pesa uma tonelada Você se fuder e mais que não é bana Semana passada que é isso, prima, são os meia bete que vocês perdem pra estrada da semana E você é foda, bota o verso, porque quem manda o meu agora O vídeo é de trap, mas nesse moleque Cê pode de velho, o que cê vai fazer agora É, o que que eu vou fazer agora? Vou fazer o Mano, como que você é o MC do ano? Tem quatro meses que você faz flow 2021 e 2022 quando eu fui o Gold O MC do ano eu já sou. Ah! Tá me pesado. Por isso que agora você é meu ouvinte. 2021, 22, 23. Peraí, que é o MC do ano seguinte. É o MC do ano seguinte. 2021, 2022, 23. Não você sabe que eu faço a minha rima com certeza, mandando com sensatez Você fala mano que você é o Gold, eu não entendi, eu sou cria da leste Você pode ser o Gold, que é o bode, porque vai perder pau, ele se quer quebrar da peste Não, nada a ver, no final das contas vai se foder, porque a tua é pronta Deixa o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Rima Sulo HD rapaziada. Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Da hora que aqui em cima vários quer julgar, você vê quem é quem nesse momento, meu parceiro, agora eu tenho para pra trocar. Você falou que tinha rima guardada pra mim, então pode mandar. Ano passado, nós fez história e paramos pra esperar você chegar. E será que eu cheguei? Será que eu morri?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 Perdi a postura, mesmo pra caralho, já que o tema era esse tudo eu rimo pra cagaio a ah, negra é presa, presa é sua mente, sabe mano que sua mente te espanco pode ter certeza aqui, é meu ponente, mas o crânio eu arranco Se quer falar do barreto, na rima cê não em brasa tocou semana passada, tava tremendo de em causa oh. não foi porque simplesmente a aldeia não me chamou aí eu não colhei, mas eu tô vendo que o seu argumento me popou teu não entendeu, teu não entendeu, pois de uma noite cê tá Ganhar no palco, vou ter que ficar de quatro de novo? Não, não vou ficar, não vou ficar A resposta pra esse mano aqui na minha frente hoje já vou dar Não vou ficar, não vou ficar Tá ligado que você tá se fudeu Vou ficar de quatro ou não, vira seu rabo pra mim Que foi eu que te comeu que bosta, tá ligado aqui, você sabe que é de efeito Hoje na batalha você tá fudida Mas é de outro jeito, mas tá aqui toda assim... Ela às vezes passa vergonha Mas quase sempre ela passa de fase Eu sou o Loro José Tu falou sequela Ô Ana Maria Bava, minha dupla tua Aqui tem panela Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uh, uh. Pode ver Faço freestyle e isso é fato Cê tá perdendo no verso Porque no verso eu te mato Pode ver que nessa batalha eu acabo Você parece a linda Quando o e mora Tá que cristaleiro, deve ser a raia da putaria, é pipoquinha, você são só pipoqueiro. Porra, essa foi maneira, não é sapatinho. Segunda é verdadeia, por favor, grita pra mim! Dois, e quando eu rio, eu paro no grau E não destino cores e valores, Ei, mano, sabe que aqui Quem não tá parecendo vale é você Você Porque mais uma crítica aqui o Mike me mover, Você tá ligado que o craque arrasa Na aldeia dessa praça Pega sua crítica de condutivo e no cu e vai pra casa Black, Jay, vai te fuder Isso é batalha, eu tenho que atacar você Se você Não sabe o que eu vou falar Realmente, não é quem onde de eu chegar E te julgar, falei que você